Salve, salve, família! Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença aí, mano. Quem for chegando, desce o dedão no like, ajuda a compartilhar, se inscreva se não for inscrito. E vamos pro vídeo, família. Hoje nós vamos dar aqui uma explorada aqui no velho celeiro. Eu já dei uma ida aqui, galera, só pra olhar, mas eu não cheguei a entrar, não, né? Eu dei uma ida, entrei nem e saí. Vi que eu vi sair, então não sei quais são os perigos ali que nos aguarda ali. Vamos pra lá. Bora entrar aqui. Galera, pra quem não viu os dois últimos vídeos, dá uma olhada lá, porque tá imperdível, família, tá imperdível. Bom, eu já vi, eu entrei aqui, eu vi que tinha uns zumbis ali. Eu não sei se eu já troco essa roupa, eu trouxe uma roupa extra aqui. Não sei se pistola vai ser suficiente, mas bora, vamos explorar. Cara, aparentemente tem bastante zumbi, né? Deixa eu ver se eu mato alguém aqui logo. Vou tentar matar esse cara aqui, depois eu pego outro vídeo. Esse aqui já foi. Beleza, já vou pegar esse aqui já foi também ah eles dão recurso ali, eles dão o, o recurso que nós precisamos aqui para opa a chave inglesa é para usar lá na lá no bar galera Eu já descobri que onde nós conseguimos a chave inglesa chave inglesa não, a turquesa turquesa Tô falando bosta tá o nome disso aqui é uma turquesa aqui que é escrito alicate né beleza o alicate então isso aí Aqui nesse mapa, aqui onde nós vamos conseguir o alicate, não sei se o perigo aqui vai ser muito alto. Eu trouxe poucas armas. Se tiver muito perigo, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu tenho... Acho que não é o não me te deixa eu excluir esse mapa aqui. Aparentemente, não vou precisar dele. Ó, oh, oh, legal, hein, conseguimos aqui novo recurso, cortador a gás. Novo recursinho, cortador a gás embora, tem outro zumbi ali Zumbi inchado normal, eu acredito que não vai ter nada mais perigoso que isso Ah, caminho não deu tempo eu não. Opa Então é bom dar uma olhada nas cadáveres, né? Galera, pra quem não conhece aí o passe de batalha Eu apresentei tudo aí no vídeo anterior Dá uma olhada lá que tá sensacional Cara, eu acho que eu vou usar as ataduras Olha esse mapa aqui, tá, tá dando bastante Do novo recurso, hein Vou usar a atadura aqui Eu não sei se essa área escura aqui Nós vamos ter acesso Eu acho que não dá pra ter acesso A um container, né Pra que a gente consegue entrar nesse container Não, não dá pra entrar Vamos continuar explorando aqui, pra cá não tem nada Vamos zumbi ali dentro Caraca, lado tá bem mole Ativei ele Ih, o pouco vai cantar aqui agora. Nice. Opa, alicate. Cartão, cartão não quero, cara. Deixa eu só colocar o cutelo aqui. Vamos, Nosso bonézinho ali já está acabando. Eu não precisa andar. Ali oh, na frente tem inimigo. Deixa eu eliminar ele aqui, dá o máximo de dano que eu puder nele logo. Vai lá, Nuni, pega ele. Caraca, eu tô tomando isso toda hora, não tô conseguindo sair até. Dançou. Bom. Quando continuar dando novo recurso aí, tá safe. Cara, aqui dentro aqui não tem nada. Ah, tem um craft nosso lá, ó. Bancadinha para fazer aí o, o álcool. Bancadinha de álcool. Aqui não tem nada. Beleza. Parece uma jaula, né? Tipo um. Esse celeiro, ah, que provavelmente é animais, agora tem, tá vendo? Tem uns restos mortais aqui. Não dá para saber se é de humano ou se é, são de animais. Olha, tem outro monte aqui, aqui do outro lado? Tá para cá? Tá pra onde? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada, tomara que tenha mais aí recurso novo. Bastante coisa, galera. Bastante coisa. Não sei se eu vou, eu vou levar a corda, né? Mas eu vou precisar dessa corda. Deixa dar uma olhada aqui ó, tem mais longuinhas ali E tá matando separadamente pra gente tomar menos dano né? Já que eu tô no modo econômico aqui? Tô usando umas roupinhas bem chebrelé E eu quero liberar, liberar espaço na bag também né cara Eu vou dar preferência em vez de usar aqui o frango aqui Eu vou usar essa atadura que já tá aqui Que eu trouxe da missão anterior Nosso chapéu ali já tá acabando eu acho que eu vou carregar esse cartão que tá aqui também, logo. Tô bonito o cartão. E vai, se ficar faltando espaço, eu excluo alguma coisa. Máximo de multe que puder levar, galera. Leve. Cartão é bom pra colocar na recicladora que eles dão aquelas pecinhas lá coloridinhas. Você põe na recicladora e dá aquilo. Cara, o mapa é só isso? É família, aparentemente é só isso que tem aqui. Mais nada. Tem mais nada, cara? Mais nada, sério. Sério? Que é só isso? Cara. É só isso, tem mais nada não, galera. Recomendo aí pra galera que estiver iniciando o last day agora. e você vier pra cá, cara, você já farma tudo. Ó. Tem madeira, tem frutinha, tem aqui é, matinho aqui para tu farmar. Eu vou colocar no automático aqui, vou ver se dá uma farmada aqui logo. Ela ah, não tá farmando no automático, que estranho, ó. agora foi. Não, ó, tem fibra vegetal, tem bastante coisa. Essa fibra vegetal, ela dá semente, né? Tem frutinhos aí é cara, aparentemente é só isso deixa eu voltar lá saindo daqui eu vou dar uma olhada lá no, no craft que a gente tem que fazer pra mim já colocar esses recursos novos lá logo lá no barco, que, é, que é na ferrovia lá tem uma bancada lá pra gente usar desses recursos já levo pra lá, já jogo lá e já fico livre pra sair pra procurar mais uma coisa que eu não sei é se nas florestas tá dando esses recursos né Talvez a floresta vermelha, floresta lá, amarela, de desses recursos. Não sei ainda. Deixa eu dar um pulo aqui. não, ah, não, no bunker não, cara. Tô gastando energia toda. Tem que ir lá pro bar, cara. Não tem que ir pro banco. Nossa, 42 de energia, velho. Meu pai. Vamos me fazer falta. Tenho certeza que vamos fazer falta. Esqueci a moto, né, cara? Eu sempre sai a moto. Estou esquecendo a moto direto. Eu vou dar uma olhada, galera, abrindo essas caixas vermelhas aqui, para ver se ela saiu umas armas novas com atualização. Eu ver se talvez abrindo aqui as ca, o cartão vermelho, abrindo aqui o... o 50 cartãozinho aqui da do laboratório, para ver se eles vão dar dessa nova dessa nova arma, né? Talvez a gente dê sorte aí na delegacia, vamos dar uma olhada. Assim que a gente descobrir qualquer coisa, eu já trago para vocês. Beleza, chegamos aqui. Vou falar com esse cara que nós temos que dar 600. Falando é isso aqui? 600 pupilo. Nós temos que dar 600 Pupilos pra esse cara. Bora lá dentro, lá que eu já vou dar uma olhada no craft. Ah, a gente entra por treino trem, né? que hora. Vamos aqui no cantinho aqui. Eu não sei se isso aqui vai servir pra quê, na real. Ah, isso aqui é um depósito de mantimentos, né? Depósito de mantimento. Já vamos colocar aqui nossos recursos aqui. Prego. Tábua já vi que precisa. Aparentemente é isso. Aparentemente é isso. Prego, tábua. Isso aqui eu não sei o que, que é. Bebita da bruxa. Cada ser que a gente vai ter que matar a bruxa não, né? Não, não, não. não. não. aqui é uma, uma bebida. Nice. Ok, agora é caçar o restante dos recursos aqui pra ver. Eu vou dar fazer vídeo, vem, é, vou farmar aqui a floresta vermelha, floresta laranja. Vou ir ali na, no bunker pra ver se nós conseguimos mais recursos. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, mano. Já deixa o dedo no like, inscreva-se se não for inscrito. E acompanha aí o canal pra você ficar por dentro de tudo sobre Last Day, Call of Duty Warzone e todos os outros jogos. Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui. Valeu e falou, família.